Como realizar a compra da sua licença Ultima Farm License com USDT e RC20? A compra da Ultima Farm License é o primeiro passo antes de começar o Farm de Token Ultima. Você pode pagar pela licença usando USDT, Cash Balance ou Ultima. Neste tutorial, demonstraremos o processo de pagamento com USDT e RC20. Para realizar a compra da Última Farm License com Stablecoin USDT e IRC20, realize o login em sua conta pessoal no site da Última Farm. Deslize a página para baixo. Você verá os pacotes Última Farm License disponíveis para compra. Escolha a licença que mais lhe convém e clique em Upgrade – Atualizar. A janela da seleção de método de pagamento será aberta. Selecione USDT e IRC20. Concorde com os termos marcando a caixa de seleção e clique no botão Comprar. Na janela CoinPayments que se abre, será indicado o valor em Token em C 20 e o endereço da carteira para qual você deseja transferir o valor especificado. O endereço da carteira também será exibido com um QR Code. Para efetuar o pagamento, copie o endereço da carteira da coluna Endereço e envie os fundos da bolsa, do trocador ou da sua carteira. Por favor. Envie o valor exato mostrado na tela. Você também pode fazer um pagamento utilizando um QR Code. Depois de concluir o pagamento, você precisará aguardar alguns minutos. Aguarde a notificação do pagamento. Em seguida, na página, você verá a chave de ativação da sua licença. Não se esqueça de ativá-la. Isso é importante. Somente após a ativação, o max load de sua fazenda aumentará, e você poderá usar todos os recursos deste produto. Se por algum acaso você fechou a página ou teve algum problema com a internet, não se preocupe. O pagamento será exibido em sua conta pessoal na seção Chaves de licença. Na seção Chaves de licença, você encontrará todo o histórico de suas compras, e lá você também poderá ativar a sua última Farm License adquirida anteriormente pressionando o botão azul Activate. Parabéns, você adquiriu uma licença para farm do Token Ultima. A licença é válida por um ano. O próximo passo é pagar pela Ultima Farm UA. Esperamos que, logo após este tutorial, você não tenha mais dúvidas sobre a compra de licenças. Caso ainda tiver dúvidas, poderá sempre colocá-las à disposição da nossa equipe de suporte, através do support.ultimafarm.com. Desejamos a você grandes lucros e grandes conquistas.